Bom, então vamos lá, o Bitcoin fez o mais provável e papou a liquidez na região dos 19 mil dólares. Eu vou mostrar para você na análise de hoje o que eu estou fazendo e o que eu espero para os próximos movimentos do Bitcoin no curto prazo. E tem coisas interessantíssimas acontecendo também no gráfico do DXY e da SP500, eu quero falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Então vamos dar uma olhada, não se esqueça aí se você gosta dos conteúdos do canal, deixa aquele like para apoiar, extremamente importante. Se você não tá inscrito, se inscreve, também ative as notificações e participe aí do grupo do Telegram. Links aqui abaixo na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Dia 7 de setembro, Independência do Brasil. Parabéns Brasil pela sua independência. Eu tive a minha independência do Brasil e de qualquer outro país aí em 2014 quando eu comprei o meu primeiro bitcoin. Eu espero que cada vez vocês estejam cada vez mais independentes também aí, pessoal, tá? E incrível, né? Dia 7 de setembro de novo, 2021, a gente teve um dump também no bitcoin, né? Lá em dia 7 de setembro, que foi devido a o El Salvador, né, ter oficializado o bitcoin como moeda do país lá. O a gente teve esse dump. Aliás, esse é o motivo também que eu tô achando que Bem provável da gente ter o Ethereum aí, tendo um dump aí no dia do Merge, tá, pessoal? Tome bastante cuidado com o Ethereum. É, eu vou estar tá, provavelmente shortando, estou tá interessado em shortar o Ethereum quando tiver ah, finalizado esse Merge aí, tá? Ou até um pouquinho antes aí, tá? Muito próximo da, da, do Merge. Vou ficar atento aqui, inclusive, eu avisar vocês no Telegram sobre isso, tá bom? Participem. Pessoal, então vamos lá. Bitcoin, caras, Bitcoin. Tá todo mundo criando um drama aí. Aliás, pessoal, tome cuidado, tá? Tem gente no grupo Telegram ali que acaba... Criando muito fã de ah, agora o Bitcoin já era, agora o Bitcoin morreu, cara. você toma cuidado. É, Entenda os fundamentos, tá? E tentam, tentam sempre seguir o setup de vocês, porque vocês começam a ver algumas pessoas que não, não têm muita né, uh, noção do que está acontecendo, tá? Eu, eu acho que sim, o Bitcoin tem grande chance de buscar lá a região dos, dos 12 mil dólares, enfim. Tá? Mas às vezes você acaba perdendo um trade interessante, porque é uma pessoa. Né, desencorajou você, então tome cuidado aí, eu acho que não escute pessoas que não estão postando alguma análise, né? não estão compartilhando alguma análise, porque eu acho que você acaba sendo influenciado aí por... por, por, por... Pessoas estão simplesmente falando alguma coisa sem poder mostrar para você né, o que ela está enxergando. Tá? Então eu acho que é importante vocês participarem do grupo, mas também com responsabilidade, aí, tá, pessoal. Isso é bem importante porque Sim. tem outras pessoas ali que estão operando, então respeitem respeita as pessoas e compartilhem análises que vão ajudar elas não atrapalhar. Tá? Porque ninguém quer saber de FUD, de FOMO, tá? a gente quer realmente conseguir aqui acumular mais Bitcoin, ganhar dinheiro, esse é o objetivo de todo mundo, certo? Beleza? Então, galera, vamos começar primeiro aqui no semanal. Tá, falando para vocês o que, que eu tô de olho aqui para o Bitcoin. Primeira coisa eu comentei para vocês, inclusive na última análise, né? Que a região dos 19.300 é extremamente importante, pessoal. E a gente está aqui fazendo, então, esse pivô aqui, né, agora, né? Do, do, do Bitcoin, na né, verdade, aqui no, no semanal, tá? Isso aqui é um probleminha. Então. A gente tem que cuidar aqui agora e fechar a semana. Seria muito importante o Bitcoin conseguir fechar a semana acima da região aqui dos 19.300 dólares, tá? Então, inclusive aqui, o fechamento desse candle aqui foi na região dos 19.294 dólares aqui, tá, pessoal? Então, para mim, seria muito importante o Bitcoin não fechar a semana abaixo disso, tá? Senão a gente pode ter sérios problemas, sérios problemas, né? Então, tem que ficar de olho nisso aí, tá? Inclusive, essa região dos 19.300 é a região que eu estou interessado em continuar esse head de short, tá, pessoal? Realizei praticamente 80% desse desse esse short aqui agora. E estou interessado em escalar o short em regiões mais acima que eu vou mostrar para vocês aqui em tempos menores, tá? Então aqui no diário é a mesma coisa, vem parecido está aqui também essa região de mil dólares, 19.300 aqui com uma região importante, tá? Até a região aqui dos 18.900 é importante conseguir ficar acima logo desses níveis, né, que a gente tem fechamentos de candle aqui é, no diário, tá, galera? Então, vamos passar por 4 horas, que eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente que eu estou de olho para o Bitcoin. Tá? A primeira coisa, galera, que eu acho que é interessante a gente acompanhar. Né? Uh, aqui é o seguinte, ó, a gente tem divergências bullish para o Bitcoin, tá? Aqui é fazendo fundos. Estão fazendo fundos descendentes aqui tá? para o Bitcoin. E para o RSI, a gente está fazendo os fundos ascendentes. Tá? Isso aqui mostra para mim divergência bullish no 4 horas, que é um tempo gráfico muito interessante. Mostra sim que a gente tem chances aí, boa chance de o Bitcoin reverter. Tá? Eu vou estar aqui. Com o meu stop, tá, pessoal, de compra, caso o mercado dê uma vira-volta, que é o menos provável, tá mas o menos provável pode acontecer, eu estou com stop de compra nessas regiões de 22 mil dólares. Se o Bitcoin uh, der uma louca no Bitcoin, ele simplesmente sair disparando aqui, e, né, eu com certeza vou estar comprando nessas região dos 22 mil dólares aqui, tá um stop de compra, porque eu não quero ficar de fora caso o Bitcoin faça esse fundo duplo aqui, tá bom? Ah, agora você vai rir mim, ah, André, não vai fazer fundo duplo, cara. Tudo bem, você pode não acreditar nisso, mas tem que ter um stop de qualquer forma, cara. Não dá para simplesmente você acreditar numa coisa e não se proteger, tá? Então eu tô com o meu stop de compra nessas regiões, tá? Poderia até colocar mais acima aqui se a gente conseguir romper essa região dos 20.500 20, já poderia ser uh, interessante, tá bom? Mas acho que um pouquinho cedo, Eu tô, como eu tô com um viés um pouco mais uh, bearish aqui o Bitcoin em curto prazo, os indicadores não estão muito bons, eu vou comentar para vocês também na análise de hoje. Eu estou querendo proteger um pouco mais o capital. Estou comprando aqui, tá? Nessas, nessas quedas onde a gente teve ontem aqui mais de 1 bilhão de dólares em venda no mercado. Eu avisei inteligente para você sobre isso. É uma região interessantíssima para a gente se expor mais aí no Bitcoin. Mas tem que saber, pessoal, que os indicadores estão ruins, tá? Então a gente tem que fazer exposições para o Bitcoin, mas eu estou fazendo esse hedge tentando aproveitar esse movimento aqui de baixo aqui agora por enquanto, tá? É basicamente o que eu estou fazendo, tá, pessoal? Então, quatro horas a gente tem essa divergência bullish, tá? Me deixa aqui interessado em comprar nessas regiões aqui, em, em realizar mais compras. Inclusive, numa hora também, se a gente baixar no tempo de uma hora, eu avisei ontem no entrega que a gente tinha divergência bullish aqui numa hora. Então, essa divergência aqui tomando, tomou forma aqui, aconteceu exatamente o que eu falei para vocês, tá? Divergência bullish, o Bitcoin foi lá e conseguiu dar uma boa respirada, tá, pessoal? Então, nessas divergências aqui que a gente tem que buscar né? compras, tá? Esperar o preço dar uma... uma... Uh, esperar a, a, a poeira né, sedimentar esperar o né, o caos passar um pouco a gente buscar essas divergências aqui para poder se posicionar melhor no mercado tá então aqui nessa região aqui eu, eu acabei fazendo mais compras nessa região aqui próximo dos 18.600 18 inclusive mais pesado tá e estou avaliando de, de vender essas compras aqui na região dos 9.100 um pouquinho mais acima e escalar o meu short aqui nessa região aqui dos, dos próximo aqui dos 19.300 mais ou menos tá pessoal aqui ó Uh, deixa eu fechar até esse, esse topinho, que quero puxar esse topinho aqui, ó. Esse que eu não estou olhando, estou olhando esse topinho aqui, tá? Então, essa região aqui, 19.300 ó, inclusive é o fechamento semanal. Eu estou interessadíssimo aqui se o Bitcoin voltar a testar essa região em eu escalar esse meu short aqui, tá, pessoal? Meu short de head, tá? Mas eu estou fazendo compras aqui no spot, nessas regiões, tá? O Bitcoin testou essa cunha, a gente tinha uma cunhazinha também formando aqui. Uh, quem tá acompanhando aqui o canal viu também sobre isso, então ele testou o, a cunha que ele rompeu para, romp, acabou rompendo, né? ele testou aqui agora como um suporte, né galera? E com essa divergência aqui me deixa interessado em fazer compras, tá? acho que tá, tá interessante fazer compras aqui para o Bitcoin nessa região, tá? que a gente pode sim ter uma, uma reveravolta aí é, do mercado, tá galera? Então, falando um pouquinho aqui sobre, antes de falar sobre a SP500, né, eu vou falar também sobre os pools de criação aqui, que eu estou de olho aqui agora no curto prazo. Lembrando para vocês, pessoal, quem quiser também aproveitar aí a promoção da PrimeSBT, que está apoiando o meu canal, vou deixar o link aqui na descrição e comentário fixado. Tá? Basta você clicar aqui abaixo, criar essa conta da PrimeSBT, você pode operar, aí, inclusive shortar Bitcoin e outros ativos aqui, né, uh, que tem, né? Inclusive, a, a PriceBT tem aqui, ó, você pode operar diversos uh, ativos mercados mundiais, tá, pessoal? Índices aqui, Forex, commodities, tá? Não só criptomoedas, tá bom? Então, tudo usando a sua margem em Bitcoin. Então, se você quiser, por exemplo, é, se expor mais em Bitcoin, né? Durante aí agora, e comprando Bitcoin e, e ao mesmo tempo ir shortando outras coisas, enfim, operando outros ativos aí, você pode fazer aqui na PrimesBT, tá bom? Link aqui na descrição e comentário fixado do vídeo, beleza? Você pode ganhar até 7 mil dólares, dependendo da quantidade de depósito que você fizer aí na corretora. Qualquer dificuldade, manda mensagem pra mim que eu ajudo aí, beleza? Então galera, vamos primeiro falar aqui então sobre os seus pools de liquidação. Na BitMEX aqui, olha, acabou... Uh, tendo esse pool de criação nessa região dos 8.600 aqui, 18.650, tá? Aqui fiz compras também nessa região, junto com essa divergência aqui do, do RSI de uma hora, tá bom, galera? Então aqui agora, pessoal, não, tem, não temos pool de criação aqui nessas regiões mais acima, até tá? vou tentar, tentar fazer um update aqui que eu vi isso de manhã mais cedo, tá? mas não tinha nenhum pool de criação formado na BitMEX, tá? Uh, vamos fazer aqui então puxar esse indicador de novo ver se tem algum update, porque geralmente atualiza não aparece para mim aqui, tá? Não, mas não tem, pessoal, não temos updates aqui, só temos aqui regiões mais acima mesmo, vou tentar aqui inclusive botar os valores aqui para a gente poder ver, aqui a região dos 20 mil dólares para cima a gente tem né, ainda pool de criação da, da BitMEX, tá galera? Mas está muito afastado, eu estou de olho aqui em realmente buscar ainda venda nessa região dos 19.300 para proteger aqui, né, manter esse head aqui para o Bitcoin, tá bom? Olhando aqui, então, os hitmaps de liquidação, isso aqui eu puxei agora há pouco, então, totalizado, ó, a gente tem bastante, ó, pool de liquidação aqui, formado até essa região dos R$19.500 no 12 horas, tá, galera? Então, isso aqui mostra que o preço pode dar essa corrigida nas regiões mais acima, mais acima regiões de Fibonacci, tá? inclusive, se a gente olhar aqui no gráfico, uh, puxando aqui Fibonacci dessas, desse topo, desses topos aqui, a gente pode ver, ó, essa região dos R$19.500 seria 50% Fibonacci, tá? Eu acho um pouquinho difícil querer só shortar nessa região, por isso vou estar interessado em shortar aqui nessa faixa dos 9.300, tá, galera? Mas temos bastante pool de criação formado em 12 horas aqui nessas, nessas, nessas regiões, tá? Então mostra que o preço pode dar uma respirada aqui, tá? Ele poderia dar uma respirada nessa região. Olhando aqui, então, o de 7 dias, também fiz o update. Ó, o Bitcoin foi buscar essa liquidez, a liquidez aqui nessas regiões de 19 dólares, né? Que eu comentei para vocês, que era o mais provável aqui, inclusive, de acontecer. Agora que a gente tem bastante liquidez aqui nas região dos 17.800, tá, pessoal? Ah, pelo menos aqui nos 7 dias está mostrando isso, é, mas eu acho que o Bitcoin tem ainda né, o potencial de buscar essa região dos 19.300, é que eu estou esperando aí para poder escalar esse meu short aí, tá, galera? Então, a gente tem que esperar, eu acho que é bem possível a gente ficar andando aqui um tempinho nessas regiões aí, Tá? Uh, inclusive até sexta-feira a gente vai ter uma fala, falas importantes dos bancos centrais, uh, dos bancos centrais aí tá então pode impactar o mercado acho que o Bitcoin pode nos próximos dias dar um pouco uh, lateralizar um pouco nessas regiões tá mas se pegar regiões 9.300 eu vou estar buscando operação de venda tá e olhando aqui então no gráfico aqui no, de um mês, a gente papou aqui então essa liquidez, ó, buscou essa liquidez dos 19 mil dólares, né? E temos aqui mais abaixo, mais, a, mais, a região mais forte aqui, o Bitcoin já foi buscar, tá bom, pessoal? Então é interessante aqui a gente, na minha opinião, com essa quantidade de liquidações e venda no mercado, a gente vai se expondo aqui no Bitcoin na né, medida que a gente possa fazer, tá? Então você pode definir a estratégia, quanto você quer expor aqui? Eu quero me expor 10%, 20% do meu capital, mas na minha opinião, não se expor também é um risco, porque se o Bitcoin começar a subir. Você pode acabar ficando, ficar. É, é, começar a ficar um pouco é, com medo de se expor, porque o preço vai subindo ainda e vai piorando mais as coisas, tá, pessoal? Então vamos expondo, vamos expondo aqui nessa região, tá? Basicamente, isso, para não poder, caso o Bitcoin começar a subir muito, eu ficar, né, sentir aquela sensação de perder, perder o bonde, bond, né? Então não quero ter essa sensação que também é horrível, né? Então é isso basicamente que eu tô fazendo aqui agora, nesse momento, tá, galera? Falando sobre indicadores de sentimento aqui para fechar antes de puxar, passar para esses pequenos sprints do dólar, tá? Os de sentimento estão dando uma melhoradinha aqui agora. A gente está vendo o Long Short Ratio caindo, ó, aqui nos 15 minutos, caindo com o Open Inter subindo, tá? Isso aqui é um bom sinal. Inclusive, eu comentei para vocês no Telegram ontem que é importante a gente ver isso acontecendo, né? Ah, o preço subindo com o Long Short Ratio, uh, long short ratio caindo e o Open Inter subindo, tá, galera? Mas a gente tem as sardinhas comprando aqui desenfreadas, tá? As sardinhas não param de comprar aqui. O sentimento ainda não está ideal, tá? na minha opinião. Então tem denota risco aqui para mim uh, bastante, mas como a gente viu bastante liquidação aqui pessoal nessas regiões, né, um bilhão de dólares de liquidação realmente é uma região interessantíssima para a gente fazer uma boa exposição aí com Bitcoin, tá? Uma boa exposição quer dizer né, comprar mais do que a gente uh, costuma aí comprar, tá bom? Eu acho que é uma região interessante sim. Beleza? Então, galera, vamos falar aqui sobre a SP500 e também no índice do dólar. A SP500 que eu estou de olho aqui agora é o seguinte, galera. Também é a mesma coisa. Ó, a gente está tendo divergências aqui, né? Eu já falei para vocês sobre isso. Divergência no 4 horas do RSI. Tá? então fazendo aqui fundos, ó, bem parecido com o Bitcoin, fundos uh, descendentes aqui. Enquanto o RSI aqui no 4 horas faz fundos ascendentes, pessoal. Tá? O último fundo que a gente fez aqui para a SP500 foi, foi algo bem parecido aqui também. Tá? Se a gente olhar aqui também no 4 horas. A gente estava fazendo aqui fundos, ó, fazemos fundos, uh, aqui, deixa eu ver essa região aqui mais ou menos, onde é que foi? Uh, foi aqui, ó, se não me engano, ó. Deixa eu ver aqui onde é que foi exatamente isso aqui. Agora, agora eu não tô achando essa, essa divergência aqui, tá, pessoal? Mas tinha divergência aqui é, também no 4 horas da, da, da SP500. Tá aqui também tinha divergência aqui, ó, formando, ó, e, e SP500 dá uma respirada boa aqui, ó, aqui tem uma outra divergência formando, ó. Mas é um pouquinho ruim de... Eu não quero gastar muito tempo aqui no vídeo, tá? Então, essa divergência funciona muito bem. E a gente tem divergência forte aqui formando para o RSI da rsp aqui agora, tá? E a gente tá segurando, por enquanto, na região de 68 aqui Fibonacci, tá bom? Então, na minha opinião aqui ainda... Por enquanto, as coisas estão safe, tá, galera? Mas ficando abaixo dessa região dos 3.900 pontos aqui, tá? Na minha opinião, é bastante arriscado. Por isso que o Bitcoin deu essa escorregada aí no dia de ontem, na minha opinião, tá? E o índice do dólar, pessoal? Na minha opinião, tá numa deriva aqui, tá? Tá numa deriva... E está com divergência aqui em diversos tempos gráficos. Eu já falei para vocês aqui em outras análises. Tá? A gente tem divergência no diário, é, no semanal é, e também no, é, no diário semanal. Aqui são tempos gráficos mais importantes. E olha só isso aqui. Se a gente baixar o tempo gráfico de 4 horas, galera, a gente pode ver aqui, ó Ele está numa derivazinha. Assim, ó, ele vai subindo devagarzinho e está corrigindo. Tá, tá bem estranho isso aqui. Tá? Mostra para mim que já está praticamente... Perdendo força, tá? Esse movimento aqui, tá bom? Então, isso aqui é análise puramente gráfica, tá? Não quer dizer que a partir daqui o, o, o DXY vai, vai derreter, tá, galera? Mas para mim, isso aqui mostra quando eu vejo esse tipo de coisa, é uma deriva, na minha opinião, e pode aí realmente fazer o, o índice dólar voltar a testar, pelo menos, essa, essa linha, assim, essa, essa LTA aqui, ó. Tá? A gente chama LTA nessas regiões, ele pode voltar a testar essa LTA aqui abaixo, nessa faixa aqui, próxima dos, né, dos 107, 107, mais ou menos aqui, tá, galera? E se a gente olhar aqui também o gráfico diário do, do DXY, parece que está fazendo uma, uma, uma parábola aqui também, tá, pessoal? Aqui eu estava até acompanhando isso aqui. Tá? Esse tipo de movimento aqui, ele é um movimento bem uh, arriscado aqui, tá, na minha opinião. E a cada, a cada vez mais aqui a gente está próximo desse topo que eu comentei para vocês, tá? Quando o DXY testar esse topo aqui, essa, essa LTA que eu, que eu já avisei para vocês sobre isso aqui, um puxar o semanal. A gente tem uma LTA aqui em cima, ó. Tá, desculpa que esse vídeo está um pouquinho né, tô bagunçado aqui, mas a gente tem essa LTA aqui, aqui nessa, né, em cima, quando, se o índice do dólar buscar essa região aqui, testar esse topo aqui, né, pessoal, eu vou estar tá interessadíssimo para mim, aqui vai ser, a gente pode ter sim aí, um momento que a gente pode ter uma, uma reversão aí tá, desse, dessa queda toda tá, ou até, a gente pode ter o fim desse desse, desse, uh, desse bear market, que eu acho que pouco provável, tá, mas na minha opinião, pelo menos uma reversão grande a gente pode ter aqui nessas regiões aqui, o, se o índice do dólar buscar essa faixa aqui próxima do 114 aqui, tá? Então, eu estou de olho nessa LTA, aconselho vocês a desenhar aqui no gráfico, no gráfico de vocês aí, tá bom, pessoal? Então, caras, eu acho que basicamente é isso, tá? Estou interessado em buscar short para Bitcoin, resumindo para vocês aí o que eu estou fazendo, buscar short Bitcoin na região dos 9.300 para cima e ir comprando nessas regiões, porque na minha opinião, Pode ser uma oportunidade bem interessante para o Bitcoin, tá? Mas tem que saber que tem que ter caixa mais abaixo, porque o sentimento continua ruim. E a gente vai ter bastante coisa acontecendo aí, tá? Lembrando que dia 13 tem divulgação do CPI aí nos Estados Unidos, tá? É, se não me engano, dia 13, e no dia 15, se não me engano, tem a reunião do FED, tá? Do, do Banco Central, do FONC. Vou estar acompanhando com vocês aqui, tá bom, pessoal? Então, no mais é isso. Desejo para vocês bons trades aí. Deixa aquele like para apoiar, se inscreva no canal e a gente se vê aí muito em breve. Um abraço e bom feriado aí.